melada isso parece óleo. Aí galera, jogando isso aí, um cheiro de óleo queimado terrível dentro do carro e falando escapamento.